Aqui as batidas da música são mais agitadas e mais dançantes, e isso dá todo o tom da música, como eu comentei com vocês lá na introdução. A Electra já percebeu que essa vida é uma mentira e que toda aquela ilusão de vida perfeita não vai durar mais por muito tempo. Então ela resolve chutar o pau da barraca e começa a questionar o modo como o relacionamento dela tá caminhando e o modo como o mundo enxerga os relacionamentos. O clima power and Control é parecido com Home Record, com uma Electra racional e magoada, vendo a realidade das coisas. Aqui eu ainda vejo a Electra dentro do casamento dela, acusando a maneira como ela e o marido aprenderam a amar, essa maneira tão egoísta. E revendo as práticas desse relacionamento, tanto para tentar mudar alguma coisa, quanto para descobrir o porquê. Existe a possibilidade dessa música falar sobre um novo relacionamento na vida da Electra? Sim, existe a possibilidade. Mas acrescentar um relacionamento novo a essa altura do campeonato, a essa altura da história, é um pouco suicida? Poderia atrapalhar o andamento do álbum? Na verdade, o que importa em Power and Control é a dinâmica dos relacionamentos e não o relacionamento em si. A Marina usa um recurso que é um pouco confuso na hora de escrever essa letra, mas que é genial ao mesmo tempo, que é o uso do you, você. Só o nome you já traz bastante possibilidade, porque ele pode se referir tanto ao plural quanto ao singular. E aqui ele não tá falando diretamente ao marido da Electra, não tá falando diretamente à sociedade, não tá falando com ninguém em específico dentro daquele mundo. Ele tá falando com a gente, tá falando com quem tá lendo essa história, com quem tá ouvindo essa história. A letra de Power and Control dá passos e regras pra gente verbalizando de uma maneira super irônica, o modo como a sociedade ensina a gente a amar e a se envolver com outra pessoa. Give a little, get a lot, you may be good looking, but you're not a piece of art. Essas frases resumem a maneira mais egoísta de amar, mas é a única maneira que várias pessoas conhecem. A letra brinca com essa questão de dar muito mais amor do que receber e isso já me lembrou alguma coisa que eu já ouvi nessa vida. Era mais uma coisa assim... Entre ficar com quem eu amo, e que não me ama, e quem me ama e eu não amo, eu prefiro primeiro, porque é melhor ser amado do que não ser amado. É uma situação de extrema carência e de egoísmo, mas que a gente leva com naturalidade, porque todo mundo quer ser amado, idolatrado e sal. Todo mundo tem um lado primadona, como a Marina afirmou. A letra também brinca com a questão de autoestima, né, que pode ser relacionado com a questão de dar muito mais amor do que receber, ou preferir receber mais amor do que dar. A gente escuta durante a vida que a gente pode se achar esperto, que a gente pode se achar engraçado, que a gente pode se achar bonito, mas que a gente não deve se achar demais. E isso é uma coisa que mexe com o nosso ego, principalmente dentro de relacionamentos. A gente sempre escuta que a gente precisa se valorizar, que a gente é tudo de bom, que aquele cara que terminou com a gente é um babaca. Nosso ego é massageado dentro do relacionamento e fora dele também. Quando termina e quando nem começou ainda. Eu acho que essa é a visão um pouco romântica que Power and Control traz pra gente. De que a dinâmica de um relacionamento já vem pronta pra gente há séculos e que ele só serve pra massagear o nosso eco. Seja quando a gente recebe muito amor, seja quando a gente dá pouco amor, seja quando a gente é o dono da relação, que é outra coisa a ser discutida aqui dentro dessa música. No refrão Electra diz Women and man are the same. The love will always be a game. We give and take a little more. Eternal game of and war. Homens e mulheres são iguais na condição de ser humano. Mas quando a gente começa a tratar de relacionamentos e da vida social, essa coisa muda. Muitas pessoas ainda acreditam que existem papéis específicos para o homem e para a mulher, tanto na sociedade quanto dentro das relações sociais, dentro dos relacionamentos amorosos. O homem deveria pagar conta, a mulher deveria cozinhar, o homem deveria colocar o dinheiro dentro de casa, a mulher deveria manter tudo organizado, o homem deveria ter a palavra final, a mulher deveria ficar quieta. Muitos relacionamentos hoje em dia ainda são construídos dentro dessa estrutura super arcaica e que lembram bastante o relacionamento que a Electra está vivendo, que é baseado nos anos 50 e 60. Que vem daquela coisa do sonho tradicional americano. Existe um filme de 2008 chamado Foi Apenas Um Sonho, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio e pela Kate Winslet, que fala exatamente sobre essa questão, mostra um casal vivendo o sonho americano dos anos 50 e 60, tentando se virar nessa sociedade arcaica. Eles têm uma dinâmica super interessante porque os dois são importantes dentro da relação, embora cada um no seu meio. Eles se respeitam e eles ajudam muito um ao outro. Né? A mulher apoia o marido na questão do trabalho, o marido apoia a mulher na questão da família, dos vizinhos, etc. A esposa, que é interpretada pela Kate Winklet, é uma personagem muito interessante, porque ela é uma mulher muito inteligente. E ela se destaca porque ela é muito mais inteligente que o marido, ela é muito mais racional que o marido. Grande parte das decisões que o personagem do de DiCaprio toma é por causa dela, porque ela disse que seria melhor e ele realmente acha que seria melhor. Ela cresce na história por causa das opiniões dela, por ela ter uma mente mais moderna, porque ela é uma rocha pra ele, ela é um porto seguro pra ele Sem ela, ele seria nada E eles nunca viram nada de estranho nessa relação Eles são jovens, eles estão casados há pouco tempo E eles nunca viram nada estranho, nunca perceberam nada estranho Até que alguém diz que é estranho até que um dia a esposa sugere para o marido que eles se mudem para Paris. Ela sabe falar fala francês, então ela poderia trabalhar como secretária e ele poderia arrumar um trabalho depois de aprender a língua nativa. Ele aceita, ele acha que essa é uma boa ideia, só que ele resolve falar com os amigos dele. E aí que a coisa encalha, porque como assim ele está sendo mandado pela esposa? Como assim ele vai ser sustentado pela esposa? Isso não é certo. O personagem do Leonardo DiCaprio tem a masculinidade dele questionada quando ele resolve acatar a decisão da esposa quando ele deveria dizer não, quando ele deveria dar as ideias, e ela apenas acatar. O destino dos dois na história é bem trágico, o filme não tem um final muito legal. Mas o que importa pra gente nessa história toda é a dinâmica do relacionamento. Quem deveria mandar? Será que alguém deveria mandar? No idealismo arcaico dos relacionamentos, o marido é o dono da relação. Ele dá a palavra final. E é isso que Power Control vai questionar. Homens e mulheres são iguais até o momento em que entram no relacionamento e um deles deve mandar e o outro vai ser anulado, então acaba virando um cabo de guerra. Um deles vai ter que receber menos amor para poder dar mais amor. Um deles vai ter que assentir e ficar quieto, enquanto o outro dá as ideias e toma as decisões. E normalmente quem se anula é a mulher, já pelo histórico dos relacionamentos que vem lá dos anos 50 e 60 ou muito mais antigo do que isso, desde o início do mundo, porque a mulher sempre foi encarada como propriedade. Na vida da Electra, ela sempre foi acostumada a ter a atenção toda nela. E de repente, ela se vê sufocada por esse relacionamento, em que ela precisa aderir às regras, e ela tem que se anular. Vai pra lá, Oliver, saindo da, na, na imagem. O fio, ai meu Deus, o te amo. Mas ela faz tudo isso porque esse pra ela ainda é o caminho mais fácil pra ela chegar onde ela quer, que é a felicidade dela e é aquele sonho idealizado de vida perfeita. No último verso da música, Electra se coloca na roda e diz Cause all my life I've been controlled. Ela se incorpora no tema e ela assume que ela nunca teve controle sobre a vida dela, que era sempre a parte anulada ou controlada fosse pelos arquétipos, fosse pela mídia, fosse pelo marido ou, mais provável, pelo sonho impossível dela. Essa é uma linha bastante importante Assim como a linha seguinte a essa, que é You Can't Have a Peace Without a War, onde a Electra dá uma provocada e deixa a gente sedento pelo que vai vir. Não se pode ter paz sem uma guerra e ela está disposta a lutar pelo controle da vida dela. Seja contra o que a sociedade ensinou, que ela deveria ser submissa, seja contra a própria cabeça dela e os arquétipos que estão lá dentro. Essas duas últimas linhas definem o restante do álbum e são uma super de uma revelação para Elektra. Ela tem essa epifania de que tem vivido uma mentira,